Pela floresta, pela terra e por quem vive delas. Por quem limpa, quem alerta e quem se distrai. Por quem diz que não é consigo. Por quem não desiste e quem já tinha desistido. Por quem já acha normal e quem nunca achará. Pelos que já cá estão e pelos que estão a chegar.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 Muito bem vindos à emissão das 11 Emissão das 11 que hoje uh, recomeça agora na Digital Plus Sejam todos muito bem vindos Começamos agora com as notícias nacionais de hoje Três fogos com mais de mil operacionais São os que mais preocupavam às 8 da manhã de hoje Três incêndios no distrito de Santarém, Leiria e Vila Real Eram às 8 horas os, mais, os que mais preocupavam os bombeiros podendo nas próximas horas juntarem-se aos bens aéreos no combate, disse a agência Lusa, fonte da proteção civil. o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Rodrigo Bertelo referiu que durante a noite não houve necessidade de evacuar localidades acrescentando que não houve habitações em perigo e que os três incêndios tiveram -se sempre tanto ao nível de consolidação e rescaldo como ao perigo para habitações e populações controladas a esta hora mantém-se o um incêndio na Comiada no Conselho de Ourém em Santarém que teve início na quinta-feira e que está com 585 operacionais e 196 veículos. O incêndio maioritariamente é estado de resolução e vigilância ativa. Apenas não passou efetivamente para a resolução porque tivemos algumas reativações durante a noite. Como a área é muito extensa, temos muitos pontos quentes que se mantêm em vigilância e no rescalmo local. Disse à luz o oficial de operações Rodrigo de Telo, da Portação Civil. De acordo com o oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Portação Civil, mantém-se igualmente na mesma situação de rescaldo e vigilância ativa. O incêndio que deflagrou às 15h50 de sexta-feira em Vale da Pia, no Conselho de Pombal, no Distrito de Leiria, mobilizava 352 operacionais com o apoio de 108 veículos. Atendendo à extensa área do incêndio, mantém-se em curso, apesar de no seu perímetro estamos em estado de vigilância ativa, tendo havido apenas cerca das 7 horas e 20 minutos uma reativação na localidade de Zanzerra indicou a preocupar os bombeiros está também o foco de deflagrou às 15h15 15 de domingo em Canedo, no Conselho de Ribeira da Pena no distrito de Vila Real que estava às 8 da manhã a ser combatido por 150 operacionais com o auxílio de 143 veículos às 7h10 estavam em rescaldo mas um dos seus setores estava ativo ainda que a ceder aos meios disse. o oficial de operações da ANBFPC disse também que nas próximas horas devem ser ativados se necessário meios aéreos para ajudar no combate. Portugal entrou hoje entrou hoje à meia-noite em estado de em situação de contingência que deverá terminar às 23 horas e 59 minutos sexta-feira, mas poderá ser prolongada caso necessário. A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45 graus em algumas partes do, que, do país, segundo disse no sábado o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Devido à situação de risco, Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e a Comissão Europeia mobilizou no domingo dois aviões espanhóis para combater os incêndios no território português. trouxe da 24 da A24, volta a estar cortado para filmagem de velocidade furiosa. A autostrada número 24 das infraestruturas de Portugal vai estar cortada ao trânsito de hoje, a quarta-feira, das 6 horas às 20h, entre os nós de Vilarinho da Semã, Vila Real, e Vila Pouca da de Guiar, devido a filmagens da saga de Hollywood Velocidade Furiosa. A GNR de Vila Real informa que a alternativa pode ser, que pode ser adotada é a estrada nacional Número 2 entre as mesmas localidades até o final do mês decorrerão mais cortes de trânsito neste troço da A24 mas haverá também condicionamento entre outros nós da autoestrada que liga Viseu as chaves em toda a sua extensão entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar o fecho acontecerá nos dias 18, 19, 20 e 21 devido às filmagens haverá também cortes na estrada nacional Número 2 que irão ser efetuados e acompanhados pela Guarda Nacional Republicana. De acordo com o município de Vila Pouca de Guial, as interrupções da Estrada Nacional 2 serão momentaneamente, como por exemplo, quando o helicóptero estiver a sobrevoar a área com filmagens onde a A24 atravessa um vale através de um viaduto de grandes dimensões. A 24 no distrito de Vila Real e de Viseu tem sido palco desde junho para trabalhos relacionados com a filmagem de algumas cenas para a da produção de Hollywood. Velocidade furiosa trata-se de Fast 10, o décimo e último filme da saga protagonizada pelos atores Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniel Machior, entre outros. Com argumentos de Justin Lin e de Mazu, a rodagem acontece no Reino Unido, na Itália e em Portugal. Devido às filmagens na A24, tem sido muitos os curiosos que se deslocam até perto dos locais para tentar observar a produção, que isto também está a envolver várias empresas da região. Augusto Silva presidente da Assembleia, Assembleia da República, agradece apoio espanhol no combate aos incêndios de Portugal. Como já disse, Portugal ativou ontem o mecanismo europeu de proteção civil para solicitar assistência e emergência aos incêndios. O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, agradeceu esta segunda-feira à margem do Congresso de Espanha em Madrid os dois aviões espanhóis enviados para ajuda no combate aos incêndios. Após reunião com o Congresso dos Deputados Espanhóis, Santos Silva realçou como exemplo a cooperação entre Portugal e Espanha no combate a incêndios. Infelizmente, Portugal e Espanha são dos países mais sujeitos aos efeitos climáticos este ano, em seca profunda, e o risco de incêndios é grande. Começou por apontar, frisando que, portanto, a cooperação é muito bem-vinda. Refira-se que Portugal ativou ontem um mecanismo europeu de proteção civil para solicitar assistência de emergência para os incêndios na parte central do país Vila Portuguesa poderá bater recorde europeu de temperatura na quinta-feira A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera em Cors, no distrito de Santarém aponta para os 48 graus Celsius, o máximo europeu registado na Silícia em 2021 ao atingir 48,8 graus imensa desculpa. Portugal poderá bater recorde europeu, detido pela Itália, de temperatura máxima, alguma vez registada na quinta-feira. De acordo com a previsão do ITME, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os termómetros poderão chegar aos 38 graus em cores no distrito de Santarém. O recorde atual pertence a Siracusa, em Silício na Itália, que em 2021 atingiu a temperatura mais de alguma vez... Eh, a temperatura mais alta alguma vez registada, 48,8 graus. Peço perdão. Refira-se que a temperatura mais alta, desde que há registro em Portugal, remonta a 1 de Agosto de 2003 quando os termómetros atingiram os 47,4 graus na Amarleja, no distrito de Beja. Ontem, dia 10 de julho, o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Jorge Miguel Miranda, alertou para os dias críticos que aí vêm e admitiu que é muito provável que Portugal continental passe de alerta laranja a vermelho devido às suas temperaturas elevadas. O responsável do IPMA indicou que hoje será reavaliado o que vai acontecer a terça, quarta e quinta-feira, os três dias críticos desta semana e admitiu que a probabilidade de o, passar, de o país passar de, para a Alerta Vermelho é grande e que está em cima da mesa. Resgatada aos adolescente alemã que caiu em zona difícil de acesso nos Açores. Jovem de 14 anos estava a caminhar com familiares quando caiu acidentalmente numa zona difícil da Praia da Amora. Uma jovem de 14 anos de nacionalidade alemã foi, foi resgatada por elementos da Capitania do Porto de Ponta Delgada, da Estação Salva-Vidas de Ponta Delgada e do Projeto Sea-Watch, após ter caído acidentalmente de uma zona de difícil acesso na Praia da Amora, nos Açores. De acordo com o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, foi dado pelas 16h50 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, após a jovem ter caído enquanto caminhava com os familiares naquela praia, numa zona de difícil, em, de difícil acesso em Vila Franca do Campo. Para o local deslocaram-se também elementos dos bombeiros voluntários de Vila Franca do Campo. Quando os meios chegaram ao local, constataram que a vítima se encontrava isolada numa zona de difícil acesso, sendo resgatada com recurso a uma maca de salvamento com flutuadores laterais e apresentava vortos dois. dores na zona tibotrástica e uma possível entorce do membro inferior esquerdo. A jovem foi transportada depois para a embarcação da Estação Salva-Vidas de Ponta Delgada tendo sido posteriormente transportada pelos tripulantes da Estação Salva-Vidas para a Marina de Vila Franca do Campo. Nesse local aguardavam elementos do comando local da Polícia Marítima de Ponta Delgada bem como uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e dos Bombeiros dos Açores que transportou a vítima para a Unidade Hospitalar o comando local da Portuguesa da polícia marítima de Ponta Delgada tomou conta da ocorrência. 11 detidos em operação da PSP a crimes de burla e roubo. 11 pessoas foram hoje foram ontem detidas numa operação que a PSP que decorria pela PSP em Lisboa, Porto, Aveiro e Porto Alegre que envolve crimes de burla qualificada e roubo a idosos. Segundo disse à luz, a fonte da PSP foi igualmente apreendido ouro, uma arma de fogo, diversas viaturas, dinheiro e roupa furtada, ainda com alarme. A Operação Salenque, levada a cabo pela Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, que às 9 da manhã decorreu em diversas regiões, envolve cerca de 150 elementos policiais, contando igualmente com o apoio da Guarda Nacional Republicana nas áreas da sua competência territorial. No total da operação, visa cumprir 44 mandatos de busca e 18 mandatos de detenção por crimes de burlas qualificadas, roubos, furtos e reatação de material de proveniência ilícita. Na nota divulgada ao início desta manhã, a Polícia de Segurança Pública explica que os suspeitos atuavam sobretudo junto da população mais idosa, aproveitando-se das suas vulnerabilidades para conquistarem a sua confiança, fazendo-se passar por funcionários da Segurança Social e de Centros de Saúde para conseguirem aceder às residências de onde levavam sobretudo ouro e dinheiro. Mulher morre atropelada por camião na avenida AEP, no Porto. Uma mulher de 56 anos morreu hoje após ser atropelada por um camião na avenida AEP, no Porto. Artéria que permanece com duas faixas cortadas no sentido Porto Matosinhos, informou hoje fonte da Polícia de Segurança Pública. De acordo com a mesma fonte, este atropelamento que envolveu um veículo pesado foi registado às 7 horas e 45 minutos. Na sequência do atropelamento, ocorreu um segundo acidente que envolveu um pesado e um veículo ligeiro de mercadorias, no qual resultou um ferido ligeiro. À Lusa e cerca das 8h50, Fonte da Polícia de Segurança Pública informou que as duas faixas da esquerda e da Avenida AEP, sentido Porto Matosinhos, estão interrompidas, só funcionando a faixa da direita. Pedimos, peço perdão. Contando com o Batalhão de Sapadores dos Bombeiros do Porto, fonte desta cooperação que acrescentou que no local estiveram 14 elementos auxiliados, por quatro viaturas. Jovem de 23 anos atropelada por mota d'água na barragem de Montagril. A vítima apresentou ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o hospital de Abrantes. Uma jovem de 23 anos foi na tarde deste domingo atropelada por uma mota de água na barragem de Montagril, apurou, o, a, a, apurou a Lusa junto do Comando Distrital de Operações de socorro de Porto Alegre. A vítima apresentou ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Abrantes. O alerta para o abarrogamento aquático foi dado pelas 19 horas e 30 minutos, de acordo com informações que constam na página da Proteção Civil. Ao local ocorreram a Guarda Nacional Republicana, os Bombeiros, o Instituto Nacional de Emergência Médica de Porto Alegre, num total de seis operacionais apoiados por três veículos. Pedimos imensa desculpa, estamos a, pedimos imensa desculpa, estamos a ter aqui alguns problemas, já estão falados. Irmãos de Liberal descobrem 80 anos depois da deportação do pai Os irmãos Joaquim e Diotardo Liberal viveram décadas sem saberem um do outro Entre Cabo Verde e Portugal Até que em 2014 terminaram com 80 anos de deportação do pai e conheceram-se Joaquim nasceu na vila de Ribeira Brava a 7 de Agosto de 1932 E o filho de Joaquim Pinheiro Vila Um dos primeiros deportados pórticos da Ilha da Madeira para São Nicolau no ano anterior com pouco mais de 19 anos, Joaquim Pinheiro Vila trabalhava numa Orizaria do Porto, onde nasceu em 15 de novembro de 1907. Durante o dia e a noite estudava engenharia. Com o golpe de Estado de 28 de maio de 26, protagonizou por militares e antiliberais que iniciou o período da Segunda República. E depois o estado de novo, as convicções de Pinheiro Vila reforçaram-se embora grande, grande filho sem atividade política, até ser detido quando estudava num café no Porto com o como o próprio lhe foi contando ao longo da sua vida. Morreu Luís Amar, presidente do Hospital Garcia de Horta, tinha 64 anos. O Conselho de Administração faz questão de salientar que Luís Amar dedicou a sua vida aos cuidados de saúde da população dos Conselhos de Almada e do Seixal. Luís Amar, presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta, em Almada, morreu este domingo. Avança a unidade hospitalar em comunicado. Foi com extremo pesar e profunda consternação que recebemos hoje a notícia do falecimento. É salientado. Na mensagem publicada nas redes sociais, o Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta manifesta publicamente o mais profundo pesar pelo prematuro falecimento do colega e amigo que endereça à sua família as mais sinceras e profundas condolências pela perda inestimável que sofreu. E ressalva que ainda que este é o um momento de grande tristeza pelo desaparecimento de um homem que dedicou a sua vida aos cuidados de saúde da população dos Conselhos de Almada e do Seixal. O Conselho de Administração da Unidade Hospitalar faz ainda a questão de realçar as qualidades profissionais e humanas e a dedicação que o Dr. Luís Amaro demonstrou no cumprimento à missão dos valores do hospital. Luís Amaro, nascido em 21 de julho de 1958, natural da Vila da Marmeira, em Rio Maior, Deixa um legado de uma enorme dimensão humana e um sentimento de missão indescritível e uma competência e dedicação ao Serviço Nacional de Saúde. Todos os que com ele, todos os que com ele tiveram o privilégio de privar no dia a dia... Ficarão marcados pela sua dimensão ética e humana e imensa disponibilidade na ajuda ao próximo, lê-se no comunicado. A despedida a Luísa Mar será realizada amanhã, dia 11 de julho, com missa pelas 10 horas na Igreja da Corredora e cremação pelas 10 horas e 45 minutos no Crematório da Quinta do Conte, em Sesibra. Vamos às notícias mundiais. Esta aqui é a hora para fazermos uma breve passagem pelas notícias da Ucrânia. Vamos aí. Kiev reclama a reconquista de localidade na região de Kherson. O exército ucraniano afirma ter conseguido, após uma ofensiva em territórios no sul da Ucrânia, parcialmente ocupados por soldados russos, a reconquistar a pequena localidade de Irvânia, na região de Kersen. A, seis, hum, a Brigada número 660, uh, uh, a Brigada de Infantaria das Forças Armadas da Ucrânia 60 publicou na rede social Facebook imagens vídeo que aparentemente mostram como os veículos blindados e de soldados de Kiev entraram em Irvânia. As forças ucranianas estabeleceram o controlo sobre outra aldeia que tinha sido ocupada pela Rússia. O material militar que agora foi destruído testemunha a ocupação de Ivínia por parte da Rússia, refere a mensagem da 60ª Brigada de Infantaria. Os mesmos militares aclararam que as tropas ucranianas estão a restabelecer comunicação com os residentes locais, oferecendo ajuda e assistência a quem desejara. Anteriormente, as autoridades da Ucrânia tinham apia apelado às populações que, que ainda permanecessem nas áreas ocupadas pelos russos nas regiões sul de Kherson e Zaporitsha, para abandonarem as zonas visando evitar danos e sofrimentos durante a ofensiva da Reconquista. As últimas informações sobre a situação militar na região ainda não foram confirmadas por fontes e meios independentes. Entretanto, a vice-primeira-ministra para a reintegração dos territórios temporariamente ocupados, Irinia Verstuk, pediu aos residentes das localidades ocupadas pelas forças russas para evacuarem os locais onde se encontram. Verachuk emitiu a mensagem à população durante o programa de informação diário do Governo, que é transmitido por todas as televisões ucranianas, a região de Kersaniária de Zaporitsha, onde se encontra a maior central nuclear da Europa, foram ocupadas parcialmente pelos militares de Moscovo, pouco depois da invasão da Ucrânia no passado dia 24 de Fevereiro. As duas regiões são vizinhas da Península da Crimeia, invadida e anexada pela Rússia desde 2014, em algumas das cidades. Da zona, dos, um, da zona, os ocupantes instalaram órgãos de administração local uh, que colaboraram com o Calendário para escolher sucessor de Boris Johnson é esperado hoje. O calendário para encontrar o sucessor de Boris Johnson na liderança do Partido Conservador e do Governo Britânico deverá ser anunciado ao fim da tarde de hoje pelo Grupo Parlamentar. O chamado Comitê de 1922, formado por deputados sem responsabilidades no governo, vai primeiro escolher uma nova direção e depois estabelecer o calendário para o processo com o objetivo de o Reino Unido ter um novo primeiro-ministro desde o início de setembro. Enquanto esta corrida para a liderança continua, Johnson permanece sem funções, apesar de ter sido forçado a renunciar à liderança do Partido Conservador na quinta-feira passada devido à demissão em série de mais de 50 membros do próprio Executivo. Perdão. Embora o processo ainda não tenha começado formalmente, pelo menos nove candidatos já confirmaram que um, vão avançar e lançam as perspectivas campanhas, as respectivas campanhas com cortes fiscais com uma das principais promessas. Os organizadores da eleição estão a antecipar mais candidaturas, um fluxo que poderá levar o comitê a apertar as regras em termos do volume de apoios ou de outros votos requeridos para acelerar o processo. O tesoureiro do Comitê de 1922, Geoffrey Clinton Brown, afirmou à rádio LBC no domingo que está confiante de que esta fase será concluída até 20 de julho, antes das férias parlamentares do verão. De acordo com o jornal Daily Telegraph, o prazo para as candidaturas deverá fechar na terça-feira e a primeira volta de votação reservada aos deputados conservadores poderá realizar-se já na quarta-feira, seguindo de mais rodade, rondas. Noutros dias a que restarem apenas dois finalistas. O vencedor é depois escolhido numa segunda fase pelo universo dos quais de 200 mil militantes do Partido Conservador por voto postal, sendo o anúncio esperado dia 5 de setembro, adiantou o mesmo jornal. Caso de cólera em Wuhan, deixa China em alerta. Foram encerrados os locais onde o infectado esteve e feita a monitorização dos seus contactos mais recentes. Pedimos imensa desculpa. Foi esta segunda-feira registrado um caso de cólera na cidade de Wuhan, na China, de acordo com as autoridades de saúde locais. O paciente, que se encontra a ser assistido na Universidade de Wuhan, Teve diarreia, vómitos e febre baixa. Contudo, após o tratamento, os sintomas desapareceram, relata o jornal China Daily. Segundo o Departamento de Saúde do Distrito, os locais onde o doente esteve foram encerrados e desinfetados, sendo que até o momento não são conhecidos mais casos de infecção. Porém, a cidade está atenta aos contactos anteriores do paciente e à possível propagação de infecção. A China classifica a cólera como uma doença de classe A, o que deixa Wuhan, a Wuhan, é alerta máximo, numa altura em que o Sistema Nacional de Saúde lida com a, propaga a propagação da Covid-19. Apesar da abordagem da tolerância zero. De recordar que a cólera é uma doença diarética aguda causada por uma infecção no intestino que poderá ser provocada pela ingestão de alimentos ou água contaminada. Relembrar também foi em um ano que em 2019 a Covid-19 fez um, a sua aparição miraculosa. ...pedimos imensa desculpa de ter alguns problemas... Estados Unidos da América, travões de avião sobre aquecem na aterragem fazem nuvem de fumo. Todos os passageiros conseguiram desembarcar em segurança. O sobre dos travões de um avião da companhia Spirit Airlines fizeram que, que no momento da aterragem no aeroporto internacional de hartsfield jackson em Atlanta, Capital do estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, o avião ficasse envolto em, em nuvem de fumo. Os passageiros que estavam a bordo do voo que partiu de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, estão a salvo após o incidente que ocorreu no domingo, informam as autoridades aeroportuárias. Segundo o USA Today, revelando que os bombeiros de Atlanta apagaram fogo e o avião foi rebocado até à porta de embarque para que os passageiros pudessem desembarcar. A Spirit Airlines informou publicamente que um dos trabões do avião sobreaqueceu, contudo nenhum passageiro foi ferido. O avião foi rebocado para a porta de embarque, onde os passageiros saíram em segurança sem qualquer ferimentos. Agradecemos aos primeiros terroristas de Atlanta por se deslocar imediatamente ao local após o incidente Pode ler-se na declaração da companhia aérea. Um passageiro do avião, Scott Inelms, admitiu que não houve qualquer problema durante o voo até a aterragem, momento em que passageiros ouviram um barulho estranho do lado esquerdo do avião. Ninguém sabia o que era até pararmos completamente no meio da pista de aterragem. Confessou acrescentando, vimos uma chama a vir do motor e as pessoas, e eu próprio, e o próprio estivemos receio disso. A Spirit Airlines divulgou que o avião em causa de, de, será temporariamente retirado de serviço para a própria manutenção. A avalanche no Kirguistão registada em vídeo é impressionante. O momento em que a neve derreteu e provocou uma avalanche nas montanhas Tian Shan no Kirguistão ficou registada em vídeo, não havendo mortes. Ou feridos O vídeo filmado durante uma visita guiada Foi partilhado nas redes sociais Um membro do grupo escreveu numa publicação Tínhamos acabado de chegar ao ponto mais alto da caminhada E separei-me para tirar fotografias No cimo de uma colina Enquanto estava a tirar fotografias Ouvi o som do gelo, a E comecei a filmar Já lá estava há alguns minutos Por isso sabia que havia um lugar Onde me podia abrigar mesmo ao meu lado Esperei que... A Esperei até ao último segundo e sim, sei que teria sido melhor abrigar imedi imediatamente. Estou consciente que corri um grande risco. Acrescentou. As testemunhas da avalanche explicam que quando a neve começou a cair ficou mais difícil de respirar e pensavam que até podiam morrer. Só mais tarde é que nos apercebemos de sorte que tivemos disse um turista. Depois da de avalanche nas montanhas que que se situam na região fronteiriça entre o Cazaquistão, Kirguistão e a região autónoma de U, em Xinjiang. Na China, ocidental, o grupo continua o seu percurso entre enormes pedras de gelo e rochas. NATO, a aliança bate a porta errada ao considerar China um desafio a, organiza, uh, o, a NATO está a bater à porta errada ao classificar a China como um desafio sistémico, disse a alusão conhecida na lista chinês, sugerindo que os aliados aprendam com o Pequim sobre como lidar com o Moscovo. Já o Zinghen é atualmente um dos mais conhecidos comentadores da televisão chinesa, considerou que a Aliança Atlântica está a violar a região geográfica que se comprometeu a defender o Atlântico Norte é quando da sua fundação ao incluir a China no seu novo conceito estratégico. Como é que a China constitui uma ameaça à NATO ou qualquer um dos seus membros? Questionou. É óbvio que esta decisão foi promovida pelos Estados Unidos como parte da sua estratégia de conter o desenvolvimento da China. Para Kai Zin, serviu como intervídeo do antigo líder chinês Deng Xiaoping e o hostil da aliança é contra os interesses dos restantes países membros um recente acordo feito pela China para comprar quase 300 aviões à fabricante europeia Airbus, num negócio avaliado avaliar em cerca de 36 mil milhões de euros. É outro exemplo de porque os principais Estados-membros da NATO, que também são membros muito importantes da União Europeia, devem aceitar a China como a maior potência económica do mundo em desenvolvimento e não uma ameaça à qual se devem opor, escreveu o analista. Na semana passada, a Organização do Tratado do Atlântico do Norte classificou a Rússia como uma ameaça e a China como um desafio sistémico aos seus interesses, segurança e valores. A China está a aumentar substancialmente a sua capacidade militar, incluindo armamento nuclear e intimidar os países vizinhos e a ameaçar Taiwan. Destacam-se os aliados ao seu novo conceito estratégico. Durante a cimeira da Aliança, o secretário do Estado norte-americano Antony Bilenk Acusou a China de procurar minar a ordem internacional baseada em regras Gaudien acusou, no entanto, que a China e a Rússia sejam aliadas. A China não quer ser aliada de ninguém neste mundo. Em entrevista à agência Lusa, o analista lembrou... Que apesar de partilharem uma fronteira com mais de 4 mil km de distância, China e Rússia mantêm uma relação pacífica e de benefício mútuo. A NATO quer culpar a China pelas hostilidades na Ucrânia. É um completo absurdo! Vamos ao esporte? O oficial Gonçalo Plata deixa Sporting e fica em definitivo no Valladolid. Equatoriano assinou contrato até 2027. O Real Valladolid confirmou esta segunda-feira a contratação a título definitivo de Gonçalo Plata, jogador que na época passada esteve emprestado pelo Sporting a este mesmo clube espanhol, de acordo com a nota do emblema da Liga, o Internacional Equatoriano, assinou um contrato válido por 5 épocas até julho, Junho de 2027, os valores do negócio não foram revelados, Plata, de 21 anos, chegou ao Sporting em 2019 proveniente do Independente Int, mas nunca se conseguiu impor à equipa principal dos Leões, na época passada ao extremo foi emprestado ao Vlá e Odir. Numa época positiva para o Internacional Equatoriano, esteve em 30 jogos, nos quais marcou 6 gols e distribuiu 5 assistências. Os jogadores de Sporting já trabalham no estágio sul do país. Verde e Brancos vão estar nos próximos dias na cidade de Lagos. Depois de, em, depois de se terem instalado em Lagos, na tarde de domingo, os jogadores do Sporting Clube de Portugal perseguem esta segunda-feira a pré-época na cidade de Lagos, no Algarve. Através das redes sociais, o clube de Alvalade mostra imagens de alguns jogadores a fazerem exercícios. Enzo Fernandes com despedida amarga do Rivier Plate. Jogador assistiu à bancada da derrota da sua equipa contra Ongordi. Um Cruz segue a viagem para Lisboa. Foi uma despedida amarga naquele que Enzo Fernandes. Teve no Riviera Plato, depois dos argentinos terem sido eliminados da Taça Libertadores, pelo Vélez, o clube de Buenos Aires, que sumou este domingo uma derrota para o campeonato frente ao Góidei, cruz por 2-0. Já sem o reforço do Benfica em campo, que assistiu ao encontro de um dos, um dos camarotes do Estádio Monumental, a equipa de Marcelo Galhardo, que acabou de ser expulso da partida, perdeu fruto dos golos marcados por Martino Odeja aos 21 minutos e Gonzalo Abrego aos 24 minutos. No qual diz respeito, Enzo Fernandes, que foi filmado a cantar cânticos de apoio ao River Plate, deverá viajar esta segunda-feira para a Europa, onde irá formalizar os últimos detalhes para a mudança para o Sport Lisboa e Benfica. É oficial... O futebol Clube de Porto contrata Wendel Silva para a equipa B do futebol Clube de Porto. O futebol Clube do Porto contratou o avançado brasileiro de 21 anos, Wendel Silva, que representava o secundário Leixões para a equipa B do futebol. De futebol. Anunciaram hoje os dragões no seu sítio oficial da internet. Estou muito feliz por jogar no futebol do Porto. É muito gratificante e um sonho de criança. Espero estrear me o mais rapidamente possível com esta camisola, desejou o jogador. O Hendel descreveu como um atleta com boa técnica que cria perigo em zonas decisivas e capaz de fazer gols. Na última época, o avançado atuou em 31 jogos pelo Leixões, apontando 6 gols e fazendo 2 assistências. Francisco Trincão deverá ser oficializado hoje como reforço do Sporting. Português chegou no sábado a Lisboa e deverá seguir nas próximas horas para o estágio dos Leões, em Lagos. O Sporting instalou-se na tarde de domingo em Lagos, no Algarve, como já disse, para cumprir o estágio de pré-época. Ruben Amorim levou 31 jogadores para o sul do país, mas este deverá receber um reforço nas próximas horas. A imprensa desportiva nacional e internacional revela esta segunda-feira que Francisco Trincão irá ser confirmado como reforço do clube de Alvalade. Mas não, mas deverá arrumar ao Algarve nas próximas horas, trincão 22 anos, já realizou os habituais exames médicos prévios à assinatura do contrato, isto é hoje na Academia de Alcochete para fechar os últimos pormenores, esta mudança será apresentada na segunda-feira e depois que irá para o Algarve, para literalmente para o sul do país. No que ao negócio diz respeito, o Sporting pagará de imediato 3 milhões de euros, como taxa do um empréstimo internacional português. Ficando desde já com 10% do passe do avançado do Barcelona, que em, julho, que, que em junho de 2023 os verdibancos pagarão obrigatoriamente mais 7 milhões de euros para garantir 40% do passe de Francisco Trincão. Hum. António Silva ganha Pontos, junto do treinador Roger Smith. Defesa Central aproveitou as ausências dos habituais titulares e conquistou o técnico alemão dos encarnados. António Silva foi um dos jovens da formação do futebol do Benfica que Roger Smith decidiu integrar na pré-época da equipa principal. E é verdade que o jovem defesa central tem estado a surpreender o treinador alemão. O jogador de 18 anos aproveitou as ausências dos habituais titulares, Otamendi e Vergoton que chegaram mais tarde à pré-época assim como o, o, o lesionado Lucas Veríssimo que está a recuperar de uma operação ao joelho e que tem impressionado o, o alemão Roger Smith de acordo com o Jornal Record está agradado com o perfil e a qualidade de defesa e que ganhou pontos na hierarquia do treinador que ultrapassou companheiro de equipa Tomás Araújo na luta por um lugar na equipa principal António Silva que na temporada que agora terminou, foi essencialmente da posta sub-23 e estreou-se na temporada passada pela equipa dos encarnados e poderá hum, num futuro próximo ter a sua oportunidade vamos à meteorologia para acabar hum Vamos à meteorologia para acabar a emissão das 11. Hoje para a verde há uma máxima de 22 graus e uma mínima de 16 graus. Humidade 85% e vento a 14 km por hora. Já amanhã, terça-feira, dia 12, uma máxima de 38 graus e uma mínima de 17. Continuação de um bom dia e uh, fica bem e aqui a Digital Plus agradece que tenhas estado aqui no primeiro episódio da temporada 2 da emissão das 11 muito obrigado e continuação de um bom dia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 O chama por si, por todos. Floresta